E aqui é meus putos do ar. São já para mais um vídeo aqui do tema do coração, GSI. Pois bem, vocês têm acompanhado o carro desde o seu achado no armazém abandonado a levar para o rosa tentar pôr a trabalhar diagnosticar tudo a primeira limpeza etc temos de documentar tudo vídeo a vídeo etapa a etapa e agora que eu já reuni aqui um materialzinho para o Corsa GSI eu vou fazer assim sempre que reunir aqui um pack de material passo aqui um vídeo a mostrar o que comprei o que me foi oferecido quanto é que custou para termos mais uma vez tudo documentado o progresso do Corsa GSI como eu tenho feito agora recentemente no .gt fizemos no sax, etc e agora estamos a fazer o processo do Corsa GSI e vamos mostrar etapa a etapa. Então o que é que eu já consegui arranjar? Lembrando, todo este material eu já fiz post no Instagram, já fiz post na página de Facebook a agradecer às pessoas na devida data porque muitas delas foram oferta. Por exemplo, farolzinho de nuvoeiro, original GM, não sei se vocês conseguem ver aqui, original GM. Está usado, é velho, sim, vocês podem dizer, ei e tá tal, eu de novo, mas assim é original é usado e vai ficar igual ao outro se eu metesse este novo ficava com o novo e o da direita velho assim dou-lhe aqui uma limpezazinha e tal e vai ficar já com um farol do velho o mesmo com o macaco o meu carro não tinha macaco agora já tem original GM ok Porque também podia ter ido daqueles daquelas lojas vende universais podia mas assim pá tá forjendo, tá mas é original eu quero tentar pôr este de Corsa, como é sempre o meu estilo, que é tipo o mais original possível. Só aquele que aquele toquezinho suave, coisa. E depois, a jardazinha da época, né? A gente gosta mais é da jarda. Pois bem, este material foi todo oferecido por um seguidor que viu o Corsa e disse pá não te me preocupes que eu tenho lá isso. Eu mantiço isso e aqui está materialzinho original. Depois, tenho aqui já, vocês viram também no vídeo que eu tinha, o follo das mudanças. Todo de todo estragado. E já tenho aqui também um follow das mudanças, também oferecido por um subscritor, mas eu acho que este é do Corsa C. De qualquer forma, é compatível com o Corsa B. Ainda não experimentei, ainda não experimentei, mas mesmo que este encaixe não dê, eu devo conseguir sacar daqui o pano e colocar o pano novo com a manetezinha nova e vamos ficar com este pack também resolvido e isto também foi oferecido por um subscritor. Muito obrigado, mas eu agradeci na devida altura. Depois, se vocês se lembram, isto é uma coisa simples, mas vai fazer muita falta. Aquele encaixe da pala do passageiro. O meu estava a partir, tanto que a pala está assim toda pendurada Também já tenho aqui o encaixe da pala. Agora, uma coisa muito rara e muito importante. Olha aí, os símbolos GSI usados. Como vocês estão a ver, são usados velhinhos, mas são originais. Este até eu já lhe meti aqui a filha dupla face. Está prontinho a colar. Falta-me pôr neste. Mas já temos aqui os símbolos GSI 16 válvulas. O da frente e o trás. Ou o contrário. Que pá, vai dar logo aquele look fantástico. Porque um Opel GSI uh, sem os símbolos GSI até parece coisa. E depois outro seguidor enviou-me aqui este. Que basicamente é o original, mas partido. Sem o 16 válvulas. Uh, se eu conseguir arranjar outra pecinha destas eu vou preferir colocar estes na lateral do que os que já pertencem ao Corsa C e inicialmente saíram no, nas últimas séries do Corsa BGSI que é o meu caso mas já são mais vistos no Corsa C mas eu gosto mais deste símbolo acho mais uh, da época é mais bonito, é mais Corsa B, eu tenho aqui um destes, se eu achar outro, calhar ponho este na porta em vez dos do Corsa C. Agora, deixem-me chegar isto para este lado, para que vocês possam ver uma coisa que eu mandei vir da Max Speeding Rod. Pois bem, vocês estão a ver aqui duas caixas, isto são duas caixas com dois catalisadores. Deixem-me só abrir aqui, não vale a pena abrir as duas, porque aquela caixa é exatamente igual. E o que é que é isto? Perguntam vocês, meus amigos. Não tem aqui mais nada, não? Nenhum autoculantezinho de oferta, nem nada? Ah, forretas, desta vez não, não trouxe autoclantes. São dois catalisadores, olha aqui, vocês conseguem ver? Olha aqui, catalisadores universais. Se vocês viram no .gt, nós colocamos um catalisador destes para guardar o original. O mesmo eu vou fazer no Opel Corsa, para já, porque material original... É bastante raro se aquele estragado a gente andar a dar barrote, não que vou conseguir arranjar outro a preço. E depois, se vocês viram o vídeo da gente a sacar o motor fora, viram uh, que ele estava cheio de óleo. Portanto, eu nem sei se o catalisador está bom para me precaver. Eu apanhei esta promoção da Max Beading Rods, que a gente manda vir dois catalisadores de 63, ou seja, 2,563mm uh, por 99 libras fazendo não sei quanto é que está a moeda agora, mas vai lá, 100 euros, dois está a 50 euros a cada um, vocês podem fazer assim, mandam vir com um amigo a mielas e ficam com um catalisador para cada um. Isto é, basicamente, é cortar, soldar, lá na linha original e ficamos com um catalisador universal, teoricamente de alto fluxo, mas como eu já mencionei no GT, se a gente fizer uma coisa aqui dentro, ele fica com o catalisador na mesma e aí é que fica mesmo de alto fluxo. Estão-me a fazer entender ou oh, não? Eu acho que estou-me a fazer entender. Mas pronto, está aqui. Estes dois catalisadores foram 99 libras. Vocês podem... Ou melhor, estão anunciados 99 libras. Vocês ainda podem usar o código de desconto que eu tenho na MaxBinigRots. Está na descrição. E eles vendem à unidade. E vendem este pack que fica bastante mais económico. Vem logo dois. Quer dizer, se o vosso carro tiver dois catalisadores, mandam vir logo dois. Se tiverem um amigo para mandar vir convosco, fica um para cada um. Ou se quiserem mandar vir estes. Olha, olha aqui outra dica do tio Yuri. Se quiserem mandar vir estes dois, podem pôr este a fazer de catalisador e põem outro a fazer de panela do meio. Está lá? Está lá? Está lá. Foi <risos> malta. Na descrição vou deixar o link deste produto, que foi o único produto que veio no vinho. O restante era material usado, enviado por subscritores. Uh, e pronto, o Corsa está a andar, o Corsa está a andar, sempre que eu tiver aqui mais novidades, mais material, trago aqui em modo de unboxing, para que vocês vejam como é que está o Corsa, como é que estão os custos do Corsa, e como é que está a correr tudo, vai para a cita, para a cita mas ele vai andar, escreve aí, bem, fiquem bem, na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, os meus links, os meus contactos, tudo o que precisas de saber, está na descrição, um grande abraço, e um grande gás, meu puto!